O Movimento da Economia Solidária, EcoSol, propõe um modelo alternativo de produção e comercialização, visando a melhoria nas condições de vida, com fortalecimento e valorização da cultura local, respeitando a diversidade, o meio ambiente, além dos aspectos políticos, sociais e econômicos. O atual modelo de desenvolvimento com que o Brasil está enfrentando a crise econômica é o de incentivo ao endividamento e ao consumismo e, portanto, não representa os anseios e as necessidades de uma sociedade sustentável. A EcoSol no Brasil, por sua vez, está criando um novo modelo de desenvolvimento territorial sustentável, solidário e voltado ao bem viver e a, e a toda a população, se identificando assim com o movimento político, econômico e social. Infelizmente é, constatamos que o governo tem reduzido seus programas de economia solidária exclusivamente ao combate à extrema pobreza, não a considerando como estratégia mais ampla de desenvolvimento. O movimento de Ecosol está construindo uma nova lógica, uma nova cultura de produção e comercialização justa e sustentável, sendo esse o grande desafio colocado de ampliar a renda dos empreendimentos econômicos solidários, mas sem utilizar as práticas do modelo atual. A Ecosol tem uma força que vem da autogestão, como um de seus princípios e formas principais de organização, tanto dos empreendimentos solidários como dos fóruns, da metodologia de formação e da articulação política. Dialogamos, decidimos coletivamente. A autogestão não tem receita própria. A receita pronta acontece no diálogo em que cada um contribui com o seu melhor para o coletivo. A convivência com a diversidade é uma estratégia na forma de organização do movimento de EcoSol, pois abrange todos os movimentos sociais, por outro lado, para não fragmentar, é necessário nos unir em nossos princípios comuns. Por isso, as plenárias e fóruns são importantes. A EcoSol agrega, assim, as bandeiras do movimento social, já que estes lutam pela inclusão social e a economia solidária oferece uma forma de sobrevivência digna, sustentável e justa. A condição da mulher continua submetida a uma estrutura machista e patriarcal. A mulher ainda não atingiu o mercado de trabalho em condições de igualdade com o homem, apesar do significativo aumento de escolaridade. Este é um dos fatos que implicam no fato da mulher na economia solidária estar principalmente no artesanato, como forma alternativa de renda ou de equilíbrio com as tarefas domésticas. A diversidade da economia solidária também abrange os setores historicamente marginalizados da sociedade, tais como negras negros e negros, comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, pessoas com diferentes orientações sexuais, distintas gerações portadoras de deficiência. A EcoSol é uma oportunidade para a organização da economia popular com base na autogestão e da lógica da cooperação e trabalho coletivo. Não concordamos com as ações do governo de estímulo à lógica do trabalho individualizado a partir de facilidades como o MEI, Registro Microempreendedor Individual, Microcrédito Individual, Assistência Técnica ao Empreendedor Individual, entre outras. A economia solidária não tem hoje políticas que garantam o direito ao trabalho associado, e Seguridade e Estabilidade à Trabalhadora e ao Trabalhador Associada, Associado. Para o avanço do movimento da Ecosol, é do bem comum na sociedade, é necessário que haja um maior engajamento político das, dos militantes da economia solidária no envolvimento da sociedade como um todo, e que dessas ações e pressões resultam em políticas públicas que criam melhores condições de consolidação das redes produtivas solidárias. Apresentamos abaixo um conjunto de propostas relacionadas ao horizonte estratégico e político da economia solidária e determinamos nossa carta começar dirigida ao movimento de economia solidária, aos demais movimentos sociais e à sociedade brasileira propostas para a relação do movimento de ecossol com a sociedade e o Estado. É preciso que o movimento avance na conscientização da sociedade para que a população entenda o que é ecossol. Muitos fazem, usam, praticam a economia solidária, mas não sabem que a estão praticando. O público da economia solidária é muito maior do que podemos imaginar. E, portanto, essa aproximação deve avançar, através de uma maior organização, e formação das lideranças do movimento, mais pontos de comercialização, inclusive feiras, itinerantes e intercâmbios. Falta também o acolhimento dos grupos, pessoas que vivem a EcoSol, para torná-los e torná-las cidadãos e cidadãs, para melhor engajamento dos... Melhor engajamento nos mesmos movimentos, que sejam através do fortalecimento público dos fóruns, criar mais, que sejam realizadas atividades e eventos, aumentando a visibilidade da EcoSol na sociedade. Ainda não há política pública permanente e econômica solidária. Tem algum programa, ações Imaginais pulverizando a na estrutura Do Estado, isso precisa mudar Para que as ações do Ecosol sejam direta E não dependam do governo Que estiver no poder Para isso o movimento precisa Intensificar Suas intervenções através Do fórum e dos conselhos E das participações populares Audiência pública Intercâmbio entre empreendimento é sobre experiência de política pública e outros estados. E é também estra, estratégico, conhece a, articulações com pla, pla, pla, <tos> parlamentares que praticam economia solidária, que vivem em suas funções. De, pra, parlamentares, separando qualquer que só aparece de vez em quando, no sentido de fortalecer a sua verdadeira bancada do, do, de Ecosol. Propostas para a relação do movimento de Ecosol com a economia popular. Uma estratégia de aproximação e organização da economia popular é a formação das, dos, suas e seus trabalhador, trabalhadores e trabalhadoras sobre a economia solidária, fortalecendo a atuação dos coletivos de formação em Ecosol e do CEFES centro de formação e economia solidária. Também é necessário trazer como bagagem da economia popular solidária o meio cultural, educação e arte que o envolve, que o contempla. As pessoas precisam começar a exercer a economia solidária no próprio dia a dia, com a forma de falar, vestir e se comportar, praticando os princípios da economia solidária e realizando, e realizando o enfrentamento do sistema capitalista. A título de exemplo, pode-se citar a preocupação com o alimento consumido. Podemos produzir os mesmos respeitando as boas práticas de manipulação e utilizando os produtos naturais ofertados por empreendimentos da própria economia popular solidária. Através de iniciativas como essa, potencializaremos a, a consolidação de uma identidade dos envolvidos e desenvolvidas na economia popular solidária, diferenciando-os da economia popular. É necessário criar frentes de lutas para modificar as políticas públicas que não estejam em concordância com o que defende a ecossola, pois muitas dessas políticas contribuem com a segregação da pobreza, dificultando o engajamento coletivo do indivíduo e a atividade produtiva dos empreendimentos. Como exemplo, podemos citar o um microempreendedor individual, que incentiva o trabalho individual, onde aparentemente o sujeito tem um resultado mais imediato, em detrimento do processo da organização coletiva, emancipatória e autogestionária Além disso, os programas de transferência direta de renda, como o Bolsa Família Devem estar associados e vinculados às ações de organizações das, dos beneficiários Os empreendimentos solidários para uma emancipação econômica via econo, economia solidária Propostas para a diversidade no movimento da economia solidária. Evidencia-se a pouca participação de outros movimentos sociais dentro da economia solidária, apesar de muitos e muitas dos militantes dos fóruns participam dos mesmos. Portanto, deve-se identificar, identificar a comunicação do movimento da economia solidária para fora, de modo que esses grupos organizados se sintam contemplados dentro da nossa organização. Esse problema pode ser enfrentado através de educação e da cultura baseado nos nossos princípios históricos e na nossa fundamentação histórica teórica que está enraizada no nosso cúmulo de, de luta. Também superamos este desafio se, se avançarmos com, contribuindo a exper, exper, experimentando novas formas. De mobilização política. Temos também que fortalecer os nossos fóruns, fortalecendo as nossas instâncias, agregando todos os atores dentro e fora dos fóruns da economia solidária, que acumula com nossas prioridades estratégicas. Propostas para a sustentabilidade e emancipação econômicas dos empreendimentos. Com vistas à sustentabilidade econômica dos empreendimentos da economia solidária, do desenvolvimento da economia solidária, é necessário criar e articular planos locais de desenvolvimento sustentável e solidário, para que os pontos fixos de comercialização e as redes produtivas solidárias possam ser uma prática de toda a sociedade, gerando renda e realização pessoal aos que adotaram essa nova prática, assim como a circulação destes recursos na comunidade. A economia solidária propõe que o bem-estar esteja ligado à qualidade de vida, saúde, meio ambiente, lazer e cultura. O bem viver deve estar ligado ao ser e não ao ter, estimulando o trabalho coletivo, a autonomia e a emancipação com relação ao modelo dominante. Tal emancipação vem de processo interno que se externaliza por meio de organizações autodidicionárias que promovam a universalização dos princípios da Ecosol, provocando a transformação da sociedade para contribuir com essa emancipação, precisamos organizar redes fortes e ativas que criem identidades nos territórios com princípios, regras e valores da ECOSOL. Estimular debates e seminários nos estados e micro-regiões sobre leis da economia solidária e outras que favoreçam, além de promover seminários de formação nas bases com rodas de bate-papo solidários que divulgam as leis e as práticas da Ecosol e que apoia, Não aceitar a precarização e a exploração do trabalhador e da trabalhadora. Nos contrapor ao capitalismo centralizador e garantir a democratização dos resultados nos empreendimentos econômicos solidários. Disseminar e fortalecer as moedas sociais e replicar as experiências dos bancos comunitários de desenvolvimento, fundos solidários, fundos de troca solidários, visando o fortalecimento das finanças solidárias em contraponto ao capitalismo. Lutar pela criação e consolidação de políticas públicas que fortaleçam os empreendimentos solidários como atores econômicos que promovam um desenvolvimento territorial sustentável e solidário. Proposta para o movimento de economia solidário contribuir com a construção de uma sociedade audicionária. Para construir uma sociedade autogestionária, precisamos trabalhar melhor a autogestão nos fóruns, levando a discussão para dentro das comunidades. Citamos como exemplo a realização de reuniões itinerantes dos fóruns envolvendo as comunidades locais, organização de feiras itinerantes, dando visibilidade aos empreendimentos da economia solidária fortalecimento das articulações entre as redes de empreendimentos, promoção de rodas de conversa dentro dos empreendimentos abertos à população, lançando a semente da Ecosol e sua multiplicação dentro das associações de bairro, ajudando a fortalecê-las. Propostas sobre a territori territorialidade O fortalecimento da identidade territorial deve se realizar através da implantação das seguintes estratégias. Fortalecimento das várias iniciativas de organização popular no território para geração de renda, motivando-as a se adaptar dentro dos princípios da Ecosol. Organização de fóruns e conselhos de Ecosol. Formação concomitante às ações do poder público e nos espaços de organização do movimento. Organização e consolidação das redes de educadoras e educadores, para a divulgação da concepção e práticas de Ecosol. Elaboração de um plano de desenvolvimento local, sustentável e sólido, solidário em cada território, preferencialmente partindo de um projeto local específico. A construção desse plano deve envolver os distintos atores no território, em especial os movimentos sociais empreendimentos solidários e agricultoras e agricultores familiares. Para circular a ação do território com a luta mais abrangente do projeto político, é preciso avançar na formação para a cidadania participativa e motivar discussões mais amplas, como na espécie social e política, em nível municipal, estadual e nacional. Motivando a participação dos atores nas várias instâncias de participação popular, como conselhos, orçamentos participativos e conferências. Apesar do tamanho do Estado de Minas Gerais e da quantidade de fóruns, precisamos ser solidários uns com os outros, pois temos regionais fortes e outras fracas. Cada regional está trabalhando de forma muito isolada e distanciada, às vezes praticamente sem diálogo.